de Vila Natal. Vem e traz a tua família. Tens vários espetáculos. A Casa do Pai Natal e muito mais. De 29 de novembro a 5 de janeiro.